Haha, <risos> eu vi você falando mal dos Jogos Olímpicos e agora está indo lá para as competições. Eu vi você falando mal da Copa e está torcendo lá para o jogo de sei lá de quem. Eu vi você falando que gostou dos jogos, mas falando também que é, é contra a forma como a Copa foi feita. Eu vejo muito pessoal fazendo isso, né? principalmente o primeiro grupo. Você percebe que não tem incoerência nenhuma aí? Eu vivo falando dessa coisa de falácia, de viés cognitivo e etc. Porque a gente embola todo o meio de campo do nosso raciocínio. Uma coisa é o esporte. Uma coisa é você achar muito legal, futebol, vôlei, basquete, jogos olímpicos. Eu adoro ginástica olímpica, é, ginástica artística, nada sincronizado, são as coisas que eu mais acho legais, que eu acho mais legais nos Jogos Olímpicos. Outra coisa é como o lance está sendo organizado tá sendo bom para as pessoas que são do país? Vai ser bom depois de acabar? Vai deixar um legado? Não é por legado o pessoal... Ah, foi maravilhoso ver aquilo... Não, isso não é legado. Legado é... Teve melhora no transporte urbano, teve melhora, melhora na urbanização, no saneamento, teve melhora no ensino, porque deveria ser incluído. Eu fiz um vídeo sobre os Jogos Olímpicos, sobre eventos em geral falando que deveria se pensar em estender os jogos a benefícios para a sociedade. Os próprios comitês olímpicos e similares deveriam impor isso com mais veemência para os governos locais, mas o vídeo está lá. Então, vamos organizar a coisa, quando você quiser criticar a organização dos eventos, vai fundo, critica. Isso não tem nada a ver com gostar ou não gostar de, de esporte. Até, até acho que quem gosta de esporte tem que ser mais crítico com as a forma de organização do que quem não gosta. porque Quem não gosta não está nem aí, não quer. Todo mundo tem que se irmanar das mesmas, das mesmas causas, né? Porque se alguém gosta, a gente tem que... existe uma coisa chamada empatia que nos leva a empatizar, principalmente quando são causas Boas. Esporte é bom, fazer esporte é bom, estimular esporte é bom, a cultura do esporte é boa. Então, mesmo que você não curta esporte, deveria estar lá defendendo a execução desse tipo de jogos, desse tipo de evento. Que do jeito que está sendo feito, vai deixar um monte de estádio que vai ficar caro para a é, nossa cidade manter. Será que vai dar certo isso? Jogos anteriores, quanta coisa foi feita destruída e abandonada, tem artigo sobre isso? Eu estou fazendo uma coletanezinha de artigos lá no meu clipping do Memo de Carbono, eu vou colocar o link para busca do clipping aqui na descrição. O que não faz muito sentido é a gente ficar assim, ah, eu gosto muito, disposto, muito animado com os eventos, então vou achar lindo a, linda a organização. Ah, eu não queria que esse evento acontecesse aqui, porque eu vejo um monte de problemas na forma como eles foram preparados, superfaturamento, corrupção, etc. Então eu não gosto do jogo, do, dos esportes, vou falar mal dos esportes. Isso não faz nenhum sentido, isso não é lógico. E acaba que você cria mais uma polarização de gente que gosta de esporte, gente que não gosta de esporte, quando na verdade, se os dois gostam de esporte e até por isso, de repente, a pessoa acaba um pouco incoerente, porque a pessoa gosta de esporte e acha que tem que odiar esporte porque foi contra a forma como os jogos foram organizados. O outro né, gosta de esporte, está curtindo o evento e acha que não pode falar mal do evento porque ele gosta de esporte. Gente, é que nem você ir numa festa, a festa é ótima, aí quando você chegar lá na festa, você descobre que ela foi organizada com um trabalho escravo, que as pessoas estão trabalhando lá porque a família está presa, torturada, não sei onde. Cara, você, tudo bem, no caso desse eu acho que você não fica na festa. Mas, você entendeu, né? existe uma forma como sempre foi feito, todas as festas sempre foram assim, e agora a gente está começando a perceber que porra, não tá legal a festa desse jeito. Vão mudar a festa. O que não quer dizer que você não vá, não, não, não possa ir à festa. Você tem essa opção, é óbvio. Não, não quero participar porque, cara, discordo demais da forma como é feito. Enquanto for feito desse jeito, eu não vou. Ótimo, todo direito. Eu quero ver fazer boicote o um cara que curte, mas não é necessário. O que você não pode fazer é ficar calado, ficar calada diante das coisas erradas que estão sendo feitas nessas organizações. E é importante identificar também os verdadeiros responsáveis. Não há a cultura de que os comitês, até onde eu percebi, os comitês olímpicos internacionais e similares, tenham gerência sobre, é discutível até se deveriam ter, sobre como cada país vai implementar aquele evento. Eu acho que deveria ter mais gerência até para defender a marca, para defender o evento, mas isso é uma coisa que tem que ser discutida. Bom, eu queria fazer esse vídeo porque eu vejo os amigos brigando, né? ah, você tá lá, eu estou vendo sua foto no Instagram, no jogo e você falou mal dos Jogos Olímpicos. Sejamos coerentes. Se você falou que vai boicotar, tá boicota. Mas se você quer criticar, a organização critique e vá lá curtir os jogos se quiser curtir. Você quer curtir os jogos? Vá lá curtir os jogos, mas nem por isso vá deixar de criticar o que está errado na organização. Espero que você tenha curtido o vídeo. Espero que você volte sempre. Aquela coisa de assinar, papapá, que eu não gosto de pedir. <risos> tchau, tchau. Me perdi totalmente. Vou ficar feliz porque a coisa deu certo, ficar feliz porque a coisa deu errada.